Em 1939, Ludwig Gutmann, médico alemão considerado na Alemanha o mais importante neurocirurgião do seu tempo, foi impedido de exercer sua profissão por ser judeu e perseguido pelo regime nazista em ascensão na Alemanha. Foi obrigado a deixar seu país, asilando-se no Reino Unido. A Guerra Mundial eclodiu. Então, Winston Churchill pediu-lhe também por isso que criasse em 1944 no hospital de Stoke Medeville, em Londres, um departamento para cuidar dos soldados que sofreram esse tipo de lesão. Gutmann prontamente aceitou. Em Stoke Medeville, o desporto passou a fazer parte do tratamento das lesões na coluna vertebral e acabaria por dar origem aos primeiros Jogos Paralímpicos da história. Eles aconteceram em 1948, precisamente em Stoke medieval e tiveram Guttmann como organizador. Eram apenas 16 atletas, no desporto um só, o tiro com arco. em 1960, que ocorreu a primeira edição dos Jogos Paralímpicos, na cidade italiana de Roma. Esse evento chegou a reunir 400 atletas de 23 países diferentes. Atualmente, os Jogos ocorrem de 4 em 4 anos no mesmo local das Olimpíadas Tradicionais, porém, são iniciados logo após seu encerramento. Música